Aqui na FSG, atividades práticas fazem parte do dia a dia dos estudantes. Com receitas saborosas voltadas especialmente para atletas e praticantes de atividade física, o curso de nutrição movimentou a comunidade com a realização do primeiro desafio culinário fitness. O objetivo era que os participantes fizessem uma receita pré-treino, intra-treino ou pós-treino. Eles têm que apresentar também o objetivo dessa receita para uma banca avaliadora composta por quatro integrantes. Nós escolhemos então o um muffin proteico, que é um muffin de atum, e leva aveia também. Então é um carboidrato de baixo índice glicêmico associado à proteína. Então a gente usa também o ovo e a clara. Juntamente com isso, ele é mais utilizado no pré-treino. A gente usou um suco antioxidante, que para quem pratica atividade física é muito importante os antioxidantes. Então, leva morango, maracujá, então uma receita toda elaborada para ser utilizada no pré-treino. O aprendizado adquirido com esse tipo de atividade acadêmica é importante para que o aluno, para que o acadêmico do curso de nutrição e outros cursos também, possam estar orientando futuramente os seus pacientes em academias, na clínica, em nível ambulatorial, em nível hospitalar também. A gente tem a oportunidade aqui, né, então a gente está colocando em prática e eles acabam instigando né, os alunos a pesquisar mais uh, sobre determinado assunto e que tal aprender essa receita muffins de atum ingredientes 3 ovos inteiros 8 claras 2 xícaras de aveia em flocos fina 2 tomates sem pele 3 latas de atum em óleo uma colher e meia de sopa de fermento em pó uma pitada de sal cebolinha verde picada meia unidade de cebola picada modo de preparo Bater no liquidificador os ovos, as claras, a aveia, o fermento e o sal. Picar e misturar o tomate, a cebola, a cebolinha e o atum. Misturar tudo, colocar em forminhas separadas untadas e levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 25 a 35 minutos. O desafio Culinário Fitness fez parte da jornada científica do curso de nutrição. Quer participar de atividades inovadoras e práticas como essa? Vem estudar na FSG!